Gente, quando você for fazer o feed, o que você tem que ver, mente? Essa não é a capa. Você vai importar. Você vai dar um Ctrl I e vai importar um Insta Feed Capa. O que é o um Insta Feed de Capa? Só para a gente lembrar, é essa imagem aqui. O feed ele não aceita capa. Então, uma maneira de você burlar isso é colocar um PSD, uma imagem, para poder aparecer. Então, você pega a tu Tool da ferramenta e corta um pedacinho depois que o seu vídeo estiver exportado. Então, esse é o primeiro frame, então ficaria assim. Se você não é... Eu tenho um convite para você. A Estúdio Online preparou cursos de férias e intensivos. Tem criação publicitária, marketing digital, Photoshop avançado e edição de vídeo. Então, ou você liga pra gente ou coloca o seu contato aqui embaixo.